que é casada sabe que quando casa, se lasca para limpar a casa, né não? Por isso que hoje eu trouxe uma mistura mais para limpeza, para vocês limparem a casa com mais facilidade. Essa mistura dá para você limpar diversas coisas, e além de ficar com um cheiro muito agradável, seca rápido, desengordura, tira o cheiro, ajuda a eliminar bactérias, amacia os tecidos, Além de todos esses benefícios, ainda deixa aquele cheirinho... O que vocês vão precisar para fazer essa mistura? 500 gramas... não, 500 gramas não... De mortadela? <risos> Amor, para! É 500 ml, né mãe? Se for líquido é... É líquida, é água. É ml. 500 ml de água, uma colher de bicarbonato, 1 um quarto de xícara de... Álcool Uma colher de sopa de amaciante Meia xícara de vinagre Se vocês forem fazer essa mistura para colocar mais nos tecidos Aí vocês usam o um amaciante Caso seja para limpar móvel Eu indico que vocês comprem uma essência E aí vocês trocam o um amaciante pela essência E aí vocês colocam a mesma quantidade de amaciante É sempre importante, gente Quando vocês fizerem misturas Com produtos caseiros Vocês colocarem uma identificação para saber o que é Vamos pegar a água Colocar dentro do potinho Agora a gente vai pegar o vinagre e Colocar aqui dentro também Agora a gente vai colocar o álcool O amaciante Hoje o foco vai ser limpar mais sofá, travesseiro, essas coisas, então por isso que eu coloquei maciante E agora o bicarbonato de soja. Derrubei é tudo na... Eita priula! Eita priula! Eita priula! Game over! Você tá achando que é uma cientista maluca, né? Colocar. Não explode! Não explode! Não explode! Ó, oh, e agora você chacoalha, Só não abre agora, se vocês abrirem, meu filho, esse negócio vai espirrar até umas horas. Bom, o que vocês aprenderam hoje? Que é pra vocês usarem um potinho maior. Quando eu coloquei o bicarbonato de sódio, quase explodiu na minha cara, então não faça isso. A mistura mágica para limpeza: ela limpa móveis, tecidos, roupas, sofás, travesseiros, almofadas. Caminhas de cães, cortinas, cobertores, azulejo, micro-ondas, puffs, ou seja, você pode limpar a casa inteira com essa misturinha mágica, é ótima, maravilhosa. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu vou pedir pra vocês pra comentar aqui nesse vídeo, a gente tá fazendo vários vídeos de vários temas variados, só que a gente quer saber quais são os vídeos que vocês mais gostam de assistir, o que vocês querem ver no nosso canal, né? Bota aí, pode comentar. Fala tudo o que vocês estão sentindo, gente. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal. Olha que lindo, gente, apareceu. Se inscreva no canal, é só apertar no botão inscrever-se. E se inscrever é fácil, assim você não perde nenhuma atualização do nosso canal. Também se inscrevam nas nossas redes sociais, estão todas aqui. É tudo casei e me lasquei. Um beijo.